Olha, nós curiosamente em outubro, um tema que lançámos num dos eventos que fizemos ainda em 2021 foi precisamente este tema do marketing e da tecnologia, o célebre MarTech, que é mais um conceito. Um, e na verdade, quer dizer, eu acho que a PPM enquanto a sessão dos profissionais tem que ir eh, chamando a atenção, despertando, eh, refletindo sobre o que é que é, no fundo, o exercício da função de marketing ou da disciplina de Martin como estava a dizer, João, o que é que é isto? O que é que foi há 50 anos, que é o tempo que esta associação tem, mais de 50 anos, o que é que foi há 20, o que é que foi há 30, o que é que é hoje, o que é que vai ser daqui por 5, 10, que é o mais importante, e na verdade o marketing, enquanto função e disciplina é efetivamente, digamos, uma área com muitas fronteiras por definir, não é um espaço fechado como outras profissões, tipo engenheiro civil, ou médico, ou é? tipo, sei lá, contabilista. É? Eu, eu, eu uso muito esta, esta metáfora de que um profissional de marketing é uma espécie de embaixador dos clientes dentro das empresas. Nós fazemos de alguma forma, digamos, esse papel de, ok, estamos todos aqui a pensar como é que vamos fazer, que objetivos é que vamos atingir, que campanhas é que vamos De repente há alguém que diz, olha, espera aí, mas lá fora o que eles querem é isto, ou eles precisam disto e eu tenho aqui informação que me diz que se calhar o melhor é fazermos desta maneira. E, portanto, o profissional Martin eu, eu com em conversas de café digo muitas vezes nós somos uma espécie de embaixadores. E o nosso exercício enquanto função é uma função muito é muito holística, podemos trabalhar com muitas diferentes áreas de uma organização para fazermos o que pretendemos em termos dos objetivos que o marketing tem eh, centrais. E deixa-me dizer-te que das 553 mil definições que possam haver de marketing, há duas ou três que são aquelas que são globalmente aceites, não é quer dizer aquela que até que é mais aceite é da American Marketing Association, não é que de X em este tempo revê, digamos, o conceito de marketing. Mas eu pela experiência que tenho profissional, pelos anos que eu evo de diferentes áreas, inclusive de educação e de ensino, eu criei na minha mente uma definição própria de marketing que gostava de partilhar contigo, que é para mim marketing é transformar o gosto em resultado líquido. E, portanto, o resultado líquido, eu diria que é mais fácil que é métrica. Aquilo ou é positivo, ou é negativo, ou é neutro, uma coisa qualquer, não é? Depende uma o, o difícil para nós, enquanto profissionais, é acertar no gosto do consumidor. Porque aí é que está, digamos, a magia desta disciplina, acertar no gosto. E acertar no gosto hoje é não só ir pela parte sensorial, o que é que tu gostas, o que é que eu gosto, como é que é deste produto, gostas deste casaco, destes sapatos, onde é que és viajar, quais são os restaurantes que gostas mais, que produtos é que compras para casa, porque é que compras uma televisão desta marca e um telefone daquela, ou seja, todos esses temas. Mas o que é difícil é acertar no gosto, porquê? Porque hoje em dia nós estamos mais reféns da análise de dados e não tanto naquilo que se calhar há uns 20 ou 30 anos era mais um exercício sensorial de uma certa adivinhação. Eu ainda hoje com, com, estou, penso muitas vezes num, num comentário que li na biografia, ou uma coisa que li na biografia do Steve Jobs, que ele dizia os estudos de mercado não servem mais do que para comprovar aquilo que eu já sei. Isto faz-me pensar que se calhar nós, enquanto profissionais, estamos cada vez mais reféns de algumas coisas e ainda não estamos a conseguir lidar com elas, ou seja, de algumas, de algumas vezes não estamos a ter a coragem suficiente para Afirmar ou, digamos, fazer aquilo que nós efetivamente já sentimos enquanto profissionais, porque não deixamos de ser seres humanos, pessoas, e portanto acertar no gosto às vezes é mais simples do que uma grande engenharia que está por trás. E é evidente que essa engenharia tem, por um lado, os dados, vamos chamá-los assim, portanto toda a recolha de informação e a tentativa de tu, enquanto profissionais, teres uma leitura mais correta do contexto onde vais atuar, que é a palavra, ou seja, qual é o contexto que está pandemia, não pandemia, fecha, não há quarta vaga, cinco, quinta vaga, segmento, RPGD, compliance, sei lá, campanha, não sei onde, onde é que é o meu mercado, é global, é nacional, todos esses temas. E por outro lado, e como tu acabaste por falar, na questão da tecnologia, vamos lá ver, tecnologia, segundo o que eu aprendi, é o uso das técnicas, é? tu podes chamar a tecnologia a tudo, quer dizer, um, um calceteiro tem uma tecnologia, é? A tecnologia é o uso da técnica, e portanto, nós às vezes, colocamos a palavra tecnologia como sendo um fantasma, um monstro que nós não sabemos como vamos eh, eh, ultrapassar, mas no fundo, na prática, o que nós precisamos fazer é decidir quais são as técnicas que eu quero usar enquanto profissional de marketing e que me são úteis e não ficar reféns de algumas que se calhar não me vão servir para nada, só me vão criar problemas. E eu acho que curiosamente, há pouco, não sei se tu partilhas esta ideia, mas eu acho que estes últimos dois anos da pandemia fizeram uma revolução muito grande nisso. Ou seja, isso se calhar tem a ver com as gerações, não é? Na minha geração, nós ainda não somos nativos digitais, portanto, qualquer coisa que seja uma técnica que tu não domines, quer em função da tua experiência atual, quer em função da tua idade, quer em função da tua capacidade mental de te atualizares e mudares a maneira como fazes as coisas, Há dois anos ou três anos atrás, a tecnologia parecia-te uma coisa mais estranha. Hoje, a mim parece-me que a tecnologia ficou mais ao serviço das pessoas. Ou seja, é? tu tinhas aquelas coisas normais dos facetimes, dos video calls, do video chatting, do streaming, dos passwords, de do compras online, onde para qualquer pessoa há dois ou três anos aquilo era uma coisa tipo, ok, eu preciso fazer isto, mas se eu não pudesse fazer, não fazia, e hoje é uma coisa normal. Ou seja, acho que a tecnologia esse monstro foi capaz de durante este tempo de se moldar às pessoas e as pessoas também de se moldarem a ela. Hoje já convivemos com a tecnologia de uma maneira muito diferente que provavelmente há dois ou três anos atrás. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez que nós humanizamos uma técnica, ela não se torna um monstro, torna-se uma uma coisa útil para nós. E portanto isto Parece-me que nós voltamos aquilo que é a essência do, da atividade de Martin, que é, eu tenho que usar um conjunto de mais diversificado, de ferramentas técnicas, formas de conseguir oferecer, comunicar e dizer às pessoas, existe aqui este produto ou este serviço para si, veja se isto é útil para si, e isso, hoje em dia, digamos, foi capaz de voltar a ser mais humanizado porque nós conseguimos lidar melhor com as novas técnicas que nos permitem fazer isso. Não sei se concordas que eu acho que a palavra do futuro nem é digital, nem é offline, é híbrido. Acho que nós não estamos, se calhar, tão atentos àquilo que é a realidade do dia de hoje. Andamos aqui a discutir o que é que é online e offline, mas a realidade é híbrida e cada vez mais vai ser híbrida. E porquê? Precisamente por aquilo que estavas a falar, os new Ages ou os, os não-nativos, qualquer um deles neste momento tem a necessidade de, digamos, usar todas as técnicas digitais de tecnologia para trabalhar, consumir, viver, etc. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer em termos organizacionais, em termos até de marketing, é criar uma experiência, criar, um digamos, uma forma, uma jornada para os nossos consumidores que seja simples, que seja um, muito, um, como é que dizer, flexível e, e que no fundo combine estas duas realidades agora. Portanto, eu acho que, isto resumindo é assim, o futuro vai ser híbrido, ponto final. Não vale a pena já discutir se vai ou se não vai, porque nós temos essas, essas guerras, mas há uma coisa que eu gostava de, de falar, que acho que é muito importante aqui, que é que uma coisa que o Filipe Kotler disse e repete isso várias vezes nas diferentes conferências que dá. Independentemente de ele já ir na versão, já não sei qual é, no 7.0 do Martin ou no 4, não sei qual é que ele vai agora, mas há uma coisa que eu disse uma vez, eu já tive a oportunidade até de almoçar com ele e debatermos algumas ideias e, e fico, isso foi sempre o que me ficou na cabeça, que é o Martin, enquanto disciplina ou função, Aprendes num dia. Ele diz isso. O Martin aprende-se num dia. O difícil é aplicar aquilo a cada realidade, e a cada organização e a cada contexto e a cada mercado. Porque, digamos, a, pá, os objetivos, a estratégia, a segmentação, a diferenciação, o mix de marketing, seja o qual for, por, não é? a parte da comunicação digital ou não, dizer, tu, os princípios daquilo que tu aprendes num dia. E eles não são diferentes hoje do que eram há 20 ou 30 anos atrás. Segmentar tem o mesmo princípio, faz se de maneira diferente. Não é? Criar diferenciação, o princípio é o mesmo. Não é? faz, de maneira diferente, a composição ou a fronteira entre um produto e um serviço também é cada vez mais híbrida, também se faz diferente, portanto, isto para dizer o quê? Que o marketing, eu digo isso às vezes aos meus alunos, não é? De, muitas vezes digo assim, o marketing aprende-se num dia, o difícil aqui é tu aplicares no dia a dia aquilo que tens de fazer para um determinado contexto, uma determinada realidade ou um problema, e portanto acho que independentemente das diferentes fases onde estamos, e depois também como, acho que vale a pena dizermos que nós marketeers também criamos muitas ondas para nós próprios, não é? Eu ainda sou do tempo de que o marketing de serviço era um espetacular, quer dizer, agora já ninguém fala de serviço, agora estamos a falar do marketing digital e daqui para uns tempos há de ser o um marketing híbrido, ou sei lá o que nós também temos um pouco a mania de criar alguns chavões à volta de uma coisa que em termos de disciplina e de função é simples, o que é difícil é aplicar no dia a dia. Precisamos de muita gente, de muitas competências, precisamos de, de uma equipa multidisciplinar e muito alargada para conseguir, digamos, pôr em prática os princípios de marketing, transformar o, não é, em resultado líquido o gosto do consumidor não é, e, com isso, digamos, ter consumidores satisfeitos, empresas a crescer, novas coisas a aparecer, novas experiências para os consumidores, não nos refugiarmos só na componente da comunicação ou da publicidade, ou dessa variável, há outras coisas, portanto, acho que o marketing hoje precisa de diferentes níveis e de diferentes inputs e cada vez mais de multidisciplinaridade em equipas para que ele consiga Digamos, atingir o seu propósito, que é ser o embaixador do cliente entre uma organização. Eu já tive os meus tempos profissionais de gestor de marketing, diretor de marketing. Hoje em dia, ocupo uma função mais estratégica, já podemos falar, não é melhor ou pior, mas é diferente. Eu era capaz de dizer aqui entre nós que hoje em dia, ser diretor de marketing é o cabo dos trabalhos. Porque é tanta. Digamos, como é que dizer? São tantas opções para poder atingir um determinado objetivo, que o difícil é mesmo escolher o caminho sob o risco de quer chegar ali e quando dá conta está do outro lado, porque não foi capaz ou não, não foram capazes de analisar exatamente qual é o caminho menos errado para chegar lá. Porque na verdade hoje a pulverização de canais e de formas de comunicar-se, falando só na, comunica na comunicação, é incrível, quer dizer, eu, mas eu acho, eu não sei se tu concordas, mas, por exemplo, se falando da, da questão das redes sociais, vamos dar um exemplo das redes sociais, só os YouTube, os, os WhatsApp, eu ainda não percebi porque é que se chama a WhatsApp, WhatsApp uma rede social, mas é, meteu-se aí dentro, não é? Portanto, vamos ver, o WhatsApp, o Instagram, essas coisas todas. O que é que a gente vê nos últimos anos? É? E dados, até que tive a oportunidade de ir estudando agora no tempo do Natal, ou seja, Portugal. Crescemos em número de utilizadores. Quase 76% da o número de utilizadores de redes sociais em Portugal é equivalente a 76% da população, que é uma coisa incrível. Nós portugueses temos essa capacidade de sermos facilmente de adaptarmos facilmente tecnologia já e o já no tempo quando a Nokia lançava telefones, lançava primeiro em Portugal, porque nós éramos uma espécie de amostra mundial, não é? ou seja, e portanto, nós, como, nós culturalmente temos essa capacidade. Mas tu olhas para, este, para esta questão atual assim, o que é que as pessoas mais fazem nas redes sociais? Falam por mensagem privada, depois vêm os postos dos amigos ou fazem os gostos nas publicações, depois vêm algumas marcas ou fazem algum, ou seja, tipo navegam em média duas horas por dia, três horas por dia nisto, mas na verdade Tu começas a ver nas pulverizações agora o que é que as marcas vão fazer? Dizem assim, ok, isto é o que os utilizadores fazem, e o que é que as marcas vão fazer? E tu estás aqui, tu, tu vês a tendência, eu, isso foi, eu vi, vi isso num, num estudo agora para 2022, que diz que as empresas vão, vão investir mais, por exemplo, no YouTube, no Instagram, vão provavelmente manter ou diminuir no Facebook e no Twitter, e estão sempre aqui com o ponto de interrogação em relação a TikTok, Snapchat, etc. etc, etc vão aumentar, por exemplo, no LinkedIn, é? que é um bom sinal, ou seja, plane... estou a pensar digamos, aumentar o meu investimento no LinkedIn, mas a pergunta é, e o que é que é o investimento? Não é só em publicidade paga, é na geração de conteúdo relevante. Por exemplo, não é? vou dar um exemplo. Hoje em dia, há marcas que preferem aquilo que eu chamo os nano-influencers do que os grandes influencers, aqueles que têm entre mil a cinco mil seguidores, acho que é esse o termo, e não aqueles que têm 5 milhões. Porquê? por causa da proximidade e, portanto, e por causa sempre daquela questão que é assim, no final da linha o que é que nós queremos? Queremos ser mais relevantes e com mais propósito, chegar às pessoas com uma mensagem simples. Isto andando 20 anos para trás, eu, eu, a figura, digamos, ou a metáfora, ou o cenário que eu queria para isto, assim, tu se calhar, imagina um concerto de música, ou um concerto, tu há 20 anos atrás, tu tinhas os consumidores na audiência, e as marcas no palco não ao contrário ou seja tinha, tinha as marcas no palco e os consumidores olhavam para as marcas que estavam no palco não ah, gosto daquilo aquilo não gosto tanto não gostei desta etc etc hoje em dia é ao contrário tu tens as marcas na audiência e os consumidores no palco e tu dizes olha para mim dá-me a tua camisola uma coisa isso foi o que mudou não é? isso foi o que mudou por causa desta capacidade que hoje temos de em centésimos de segundos chegarmos a quem queremos e portanto, aquilo que nós, enquanto pessoas, estamos a, ser, estamos a ser sujeitos a um bombardeamento tal que já temos alguma dificuldade, e por isso é que surgem as fake news ou os perfis falsos ou aquelas coisas todas que a gente acredita e afinal não é verdade, porque chegamos ao exagero da ultra e da mega informação, onde o que é difícil é tu, enquanto consumidores, teres uma percepção num clique, num segundo, que esta informação que está aqui é útil e é válida. Venha ela de uma marca, venha ela de um amigo. Se vier de uma marca, estamos a criar aquela afinidade que é o que nós todos procuramos. O onde é que isto está difícil? Nos modelos de negócio, publicitários, que é, independentemente de tudo, se gastas mais, vais chegar mais longe. Não sei se daqui por 15 ou 20 anos isto vai ser assim. Há uns anos fui uma, a Boston numa conferência da American Marketing Association. e uma das coisas que são pontares, quem é que eu ouvi, o que é que, quem é que lá esteve, eu não sei dizer, mas há uma coisa que me ficou na, na, na memória nesse, nesses dias que foi alguém, não me recordo quem, tipicamente americano, dizer profissional de marketing, portanto eu sou profissional de marketing e, a minha, e, e tenho um princípio que é confio em Deus, o resto são números. E para um português ou um latino, aquilo é uma coisa assim um bocadinho forte a dizer, e que era mais da noite, é, tipo, vamos deixar ver o que é que ele quer dizer com isto. Mas na verdade, acho que eh, os data centers ou a parte analítica, é, nós, nós na, na verdade, enquanto profissionais hoje em dia, acho que em cada 8 horas de trabalho, dez horas de trabalho, uma hora de trabalho, nós dedicamos mais tempo a analisar para poder decidir. Enquanto se calhar há uns anos atrás nós decidíamos mais e analisávamos me menos. E portanto quer dizer que a informação que temos pode ser útil se nós a soubermos filtrar em relação àquilo que nós pretendemos, qual é a leitura que nós pretendemos ter. Se nós todos estamos a usar a mesma leitura dos dados, que é isso que tu estás a referir, ou seja, se tu tens quatro, cinco, seis ou quatro players que te dão os dados e tu vais compará-los e todos eles vão ter que tomar as mesmas conclusões, isso não serve para nada. Não é? É a mesma coisa que estarmos na, na, naqueles debates políticos onde toda a gente mostra os mesmos gráficos, mas tiram conclusões diferentes. Não é? portanto, e portanto, eu, eu, eu devo dizer que eu acho que capa-país, dashboards e relatórios, eu, enquanto profissional, gosto de olhar para eles, mas gosto de os criticar. Acho que nós o que temos que ter é a capacidade de dizer este dado. O que é que tem por trás que me pode ser útil? Porque é que isto acontece aqui? Qual é a oportunidade que este dado me está a dar? Eu vou, vou dar um exemplo típico. O, bom, o célebre bom é O bom se é muito alto, é muito, é muito mau. Nem se nos Mas nós não queremos que na primeira página apareça logo tudo e se calhar no primeiro frame do site já está lá tudo e o cliente gostou ou não gostou e foi -se embora. Será que isso é uma ameaça, uma oportunidade? Quer dizer? Entendes o que eu estou a dizer? Eu acho que cada um de nós, em função, lá está, do contexto e da atividade que temos que exercer, temos que olhar para os dados que nos chegam e tirar as conclusões que são úteis para nós. Às vezes por trás de um número ou por trás de uma interpretação de um número pode estar uma oportunidade, não uma ameaça. Enquanto uh, profissional de marketing em Portugal, e neste momento, digamos, uh, com um papel relevante na direção da Associação Portuguesa de Marketing, eu estou mais preocupado com as empresas que ainda não têm site. Com as empresas. É? Repara uma coisa, em Portugal, posso estar em. mas só cerca de 20% das empresas, não menos, acho que são 7% das empresas, que têm já integradas eh, sistemas de comércio eletrónico. Ou seja, onde tu vais ao site daquela empresa e consegues comprar e pagar não é? através daquele site. Mas são 7, 8% das empresas nacionais. E dessas 7%, é? 7% o, o, o comércio online desse, dessa empresa já representa quase 20% do, de todo o negócio. Portanto, o que é que me preocupa aqui é que nós com o tal milhão de empresas que temos aqui ainda temos um caminho grande para trilhar, que se calhar não está preocupado com o bounce rate, mas está preocupado em ter um, um, uma digitalização do, do negócio. E ainda há bocado falávamos que vai ser inunciável. portanto nós precisamos que muitas empresas comecem a pensar em mudar também o seu modelo de negócio e vão precisar de profissionais de marketing para não fazerem as asneiras só ter um site que funciona, ou ter uma coisa que não dá, ou ter um, uns conteúdos no Facebook e no Instagram porque são giros e pediram alguém para fazer e pronto, e, e a vida está feliz assim. do que me preocupa é como é que nós podemos ajudar as empresas nacionais e as empresas portuguesas, é? como é que as podemos ajudar a digamos, no fundo, elevar a sua qualificação e a sua orientação para o mercado e o uso de ferramentas, lá está, e técnicas que sejam devidamente planeadas e executadas com o objetivo de marketing e um objetivo estratégico para aquele negócio. Isso se preocupa mais porque essas discussões muitas vezes são micro, não sei se concordas, é em uma comunidade onde a sofisticação, e felizmente já temos empresas nacionais muito sofisticadas a esse nível, onde essa sofisticação já se pode colocar, mas é preciso ver o resto do panorama né, do país, onde nós precisamos ainda de chegar mais longe. Por exemplo, a segmentação de mercado, a definição de target, a concepção de uma estratégia, uma estratégia de marketing. Né? Quer dizer, isso, Sem isso, não vale a pena estarmos a discutir depois o resto, não é? Pelos anos que tenho de atividade profissional enquanto marketing, eu acredito que se tu não tiveres um, uma boa análise do contexto onde queres mexer, se não definires um objetivo, seja ele qual for, não é? Seja ele qual for, mas se não tiveres um objetivo e se não decidir sobre uma estratégia, tudo vai ser casuístico. Portanto, o exemplo que estavas a dar é, é pura comunicação, quer dizer, é... Pronto, eu tenho o meu canal, vou publicando umas fotos. Ok, em cada 100, um vai ter mais sucesso que os outros 99, mas continuam a haver 99 que não vão conseguir porque... Eu acho que o que nós precisamos aqui... Em Portugal, e quando tu falavas na questão da iliteracia das empresas e, da, e da, das, das pequenas e médias empresas, no mundo a maioria das empresas são pequenas. E eu até diria e a maioria delas são familiares. Quer dizer, nós às vezes não temos a noção, mas há multinacionais que são familiares. são donos, Os donos são a pessoa X ou Y ou o neto ou o padrinho ou, ou a família, não é? portanto Aquela coisa das empresas públicas, corporativas, não é? que estão em Bolsa, são uma ínfima parte, é evidente, que dominam grande parte dos negócios, não é? mas, mas há muita economia fora deste sistema mais corporativo que nós imaginamos que seja o ideal, não sei se é o ideal ou não, a realidade é que não é essa. Em Portugal, eu acho que nós temos é um, uma incapacidade ainda de desenharmos uma boa estratégia, e acho que o Martin pode ajudar. Aliás, há um autor... Hum, o Kumar, uma espécie de discípulo do Kotler, que tem um livro que eu de vez em quando vou lendo, e, é, e o livro dele é Martin as a Strategy, ou seja, no fundo é, eh, ah, eu preciso de uma estratégia de Martin e ele basicamente diz, o Martin é a sua estratégia. O que ele diz é, se você adotar, eh, nos, digamos, no seu planeamento, na sua visão de gestão, o marketing como uma área estratégica de desenvolvimento do negócio e você tem mais probabilidade de ter, de ter sucesso, porque vai incorporar os princípios que são necessários, segmentação, posicionamento, estudo de mercado, definição do, dos targets, criação de, de produtos ou coisas novas, inovação, definição dos preços, que é outra coisa fundamental, margens, trabalho com os canais digitais, portanto, isto para dizer o quê? Que essa iliteracia, é a minha teoria é um bocadinho diferente da tua, eu acho que de 74 para cá, ou seja, desde a Revolução, quem é que são os donos das empresas? Os nossos pais ou os nossos avós que, se calhar, sem tanta formação, como nós tivemos todos, montaram um negócio, tinham que se desenrascar, montaram um negócio, muitos tiveram sucesso, mas eles na verdade ou dominavam o produto ou dominavam as vendas. Mas isto evoluiu e, portanto, agora vamos numa, estamos numa geração onde já temos os filhos ou novos empresários que criaram, digamos, um sistema de organização, de organização diferente, mas esses donos ainda não têm a visão do marketing como estratégia, e ainda adotam um sistema normal, digamos, da gestão do negócio, tipo, ok, a produção, a fábrica, uh, os meus clientes, não é? Acho que vamos chegar a uma altura, eu costumo brincar muitas vezes assim, vai chegar a uma altura onde os CEOs vão ser todos marketers. e felizmente nós já temos, já tivemos os financeiros, os engenheiros, agora vira a geração onde o marketing vai dominar a liderança das empresas. Eu acredito nisso, porque se tu reparares, é a única função que neste momento tem é a capacidade de ser mais rápida a se adaptar a qualquer circunstância e hoje em dia os ciclos de gestão e de análise para poderes fazer outra vez são cada vez mais curtos. Portanto, eu acredito que o que nós precisamos aqui é mais estratégia, mas não é uma estratégia, digamos, conceptual e filosófica, é uma definição clara de um plano de ação para atingir um determinado objetivo usando aquilo que são as ferramentas de marketing, que é como é que eu vou aumentar a minha cota de mercado, como é que eu, nós ainda temos uh, muita incapacidade, infelizmente, de nos internacionalizarmos, ainda continuamos a achar que o nosso mercado são estas milhões de pessoas. Temos que ir lá para fora. O, o célebre plano da resi resiliência, fala é vezes da importância do marketing para criar valor, não é? Tipo lá o Dr. António Costa, consultor, não o Primeiro Ministro, diz: as empresas precisam de criar valor, para isso precisam do marketing. Isso, ok? E então como é que vamos fazer isso? vai ficar outra vez no papel, temos que ter os profissionais, e a educação, que é o, digamos, o grande setor, o chavão disto, eu por acaso tenho um colega que diz não, não é que nós o termo não devia ser educação, porque educação é em casa, devia ser ensino, não é um ensino. Eu concordo um pouco com ele, embora internacionalmente se use o termo education, e portanto nós começamos, gostamos sempre de adotar os termos estrangeiros, a gente traduziu, traduziu education não por ensino, mas por educação acho que são coisas diferentes. Mas, independentemente deste conceito, este setor do ensino ou da educação é, por norma, lento. Isto são escolas, são universidades. Eu trabalhei e trabalho em escolas e universidades e lembro-me das dezenas ou centenas de vezes que me ligavam amigos das empresas. que precisava de fazer uma coisa aí com a tua escola? E eu dizia: vai demorar tempo. Hã? É, isto não é para hoje. É? porque isto não nas, nas escolas não se deve trabalhar ou não se deve trabalhar ao ritmo do mercado. Eu sempre advoguei que as escolas, principalmente nestas áreas de marketing, design, da criatividade, o que as escolas têm que fazer é contribuir para o crescimento do mercado e não contribuir para o que está a acontecer hoje no mercado. Não estou -me a fazer entender, ou seja, tentar aqui um gap entre o que é que os profissionais querem das escolas hoje e O que é que as escolas estão a fazer para amanhã? E muitas vezes, quando isto, quando se torna esta, quando, quando isto fica claro para ambas as partes, as coisas crescem. Ou seja, há muitos bons projetos feitos em qualquer setor, onde as empresas, as organizações, vão as universidades, as escolas desenvolvem coisas e de repente aparecem com coisas novas. O que é que fizeram? Modificaram o mercado, fizeram crescer o mercado. O mercado alterou-se. Portanto, isso para mim é um primeiro princípio, ou seja, nesta nesta relação entre o ensino e educação e o, o futuro. O que é que acontece, digamos, nos programas, aquilo que a dizer? Voltamos àquela frase do, do Kotler, quer dizer, o marketing ensina-se num dia. Especificamente na questão de marketing, o que é que tu precisas de fazer enquanto estás na escola? Treinar, treinar, praticar, praticar, praticar, praticar. Portanto, tu não podes ter um programa de, vamos dizer, 100 horas de marketing, onde tu tenhas 80 horas que sejam meia expositivas, teóricas, conceptuais de análise de informação ou de casos ou de coisas que aconteceram e depois 20 horas de um exercício qualquer prático, tens de ter ao contrário. Até porque as gerações mais novas que estão a estudar agora têm uma capacidade de chegar à informação muito mais rápida que nós tínhamos, quer dizer, eu lembro-me que eu comecei a dar aulas há mais de 25 anos e portanto eu lembro-me há 25 anos as horas que eu demorava a fazer um powerpoint. eu Hoje em dia não levo nenhum powerpoint, porque eles, eu digo, Olha, vão aí ao Google e vocês vão encontrar mais conceitos que eu. A função de um, de um professor ou de um formador hoje em dia é mais guiar os alunos não fazendo que eles se esqueçam daqueles princípios sobre os quais não podem fugir. Isto para dizer o quê? que tu, no ensino do marketing, tens, efetivamente, que ser muito ágil, não na modificação do programa daquela cadeira, os grandes objetivos ou o currículo, tens de ser muito ágil é na aplicabilidade daquela, daquela cadeira naquele ano. É não repetir um caso do ano passado para este ano, porque, se calhar, já mudou, é dar desafios diferentes aos, aos, aos, aos alunos para fazerem, portanto, é pôr os alunos ativos na tentativa de eles conseguirem, em laboratório, experimentarem o que é que é aplicar o marketing num determinado contexto, porque a experiência aqui vai fazer tudo, não é? A experiência aqui vai fazer tudo e acho que se fizermos isso, conseguimos fazer. Nós, aqui na PPM fizemos uma pequena recolha de dados e os últimos dados que encontramos foi só no ensino superior, existem 11 mil alunos a estudar programas de marketing e áreas adjacentes, não só marketing, marketing, comunicação, relações públicas, alguns cursos estão que têm uma forte componente, marketing, etc. 11 mil alunos, não são muitos mais do que eram há 10 anos atrás e não se, não se espera que sejam muitos mais nos próximos anos. Portanto, há uma, um equilíbrio entre o número de profissionais que são formados e aquilo que é a suposta procura. Qual é o problema? É que depois não se colocam aqueles profissionais a fazer as funções certas nas empresas. Ah, Precisa de alguém para fazer posts, Pronto, se ele que estudou estratégia e comércio eletrónico, estudou não sei o quê, está ali a fazer posts. ninguém lhe perguntou se és capaz de montar uma estratégia para é? criarmos um produto novo, irmos para um novo mercado, atualizarmos o nosso... Essa aí é que é um pouco a dificuldade e toda a gente fica um bocadinho tímida nesta relação, em vez de empurrar esta malta mais nova para a frente. Acho que precisamos de fazer isso, acho que que eh, o próprio sistema, vamos assim dizer, regulador do ensino, e tu dizias isso bem, tira tira alguma capacidade de flexibilidade às escolas, porque tu para criares um curso de licenciatura em Portugal demoras dois ou três anos e depois, e depois é preciso pensar, Tu não montas um curso de licenciatura hoje e de repente tens os resultados todos, porque aquilo é um processo muito demorado. Portanto, acho que nós temos aqui um equilíbrio nisso. Na PPM vamos tentar ajudar ao longo de 2022 e dos próximos anos, em tentar ajudar as escolas, que foi-nos pedido isso num encontro que fizemos com os diretores de escolas em Portugal, com os diretores de que tem, são 55 escolas daqueles 11 mil alunos em cerca de 130 cursos. E, portanto, falámos com 30, a maioria deles, a dizer o que é que vocês precisam da APPM e alguns sugeriam que nós pudéssemos ajudá-los, digamos, na concepção dos programas, dos currículos, dos conteúdos, de atualizar e fazer uma, uma atualização do que é que devem ser, digamos, os quadros conceptuais do, dos cursos que ensinam o Martin e com gosto vamos fazer isso. Acho que é uma das funções que a APPM deve exercer aqui também mas eu não sinto que nós ainda estejamos a ter aquilo que, que acontecia, que era muitos advogados ou muitos engenheiros, acho que ainda estamos aqui numa fase de equilíbrio, se calhar temos é que enquadrar melhor a função marketing dentro da empresa para eles poderem dar resposta, se calhar, a objetivos mais estratégicos e de negócio, e não ser só a embalagem, vamos assim dizer, não é? o mundo e as coisas aparecem, Uh, fruto muito deste trabalho que eu vou chamar que é um trabalho de marketing, é um trabalho digamos de inovação, o que é que as pessoas querem, o que é que eu vou lançar no futuro, eu não sei se tu sabias, mas a, a patente do iPad foi restada primeiro que a patente do iPhone não é? só que o Steve Jobs disse assim ninguém vai perceber o que é que é um iPad e portanto vou guardar aqui a patente agora vou pegar num telefone e vou pôr aqui umas coisas, isso foi há 15 anos, olha, está a fazer agora há 15 anos, vou pôr aqui umas coisas assim parecidas com diferentes, sem teclas e tal, e as pessoas vão-se habituando a isso, e depois daqui por uns tempos eu vou lançar aquilo que eu já tinha pensado. Isto faz pensar aqui sobre os ciclos de inovação e aquilo que nós temos dentro das organizações é pessoas a pensar no futuro, vamos lá ver, pessoas a criar o futuro, pessoas a pensar no que é que pode ser útil, reju... útil novo, fresco para nós consumirmos, quer que quer não, no futuro. Cada vez que um setor se fica mais fechado sobre si próprio, né, dizendo, defendendo a sua posição, provavelmente pode perder-se e ser, digamos, aglutinado ou engolido por outros. O caso da imprensa que estavas a falar, que é uma, é uma discussão sem fim, né, já ninguém paga para ler notícias, vamos assim dizer, mas quem faz notícias tem que ter uma remuneração. E portanto, o que é que acontece aqui? Já vi vários estudos, analistas e, e digamos algumas coisas que dizem bem, o segredo aqui ou a solução aqui é aquilo que é o óbvio tu vais dar numa milésima de segundo, mas aquilo que tem profundidade vais ter que pagar. E já há bons exemplos, mesmo temos portugueses daquilo que é a estratégia, não sei como é que se chama em português, mas o freemium tem uma parte, não é? Portanto, isso vai começar a anotar se calhar, a indústria, ou seja, o setor da comunicação social, demorou um bocadinho a reagir porque perdeu-se no meio disto tudo, porque por um lado tinha os leitores, por outro, mas mantinha a publicidade, de repente a publicidade também saiu, não é? Por eu tenho muitos leitores que não cobram e, portanto, venha aqui, de repente já são menos, outros começaram a pagar e ficou tudo baralho. Mas isto para te dizer o quê? Pensando um pouco no futuro, olhas para trás e vês, qual foi a primeira grande indústria a ser digitalizada? Música. Qual foi a segunda grande indústria a ser digitalizada? Muito pouca gente fala, mas na minha opinião, a segunda grande indústria a ser digitalizada foi a financeira, a área financeira. E acho que essa vai ser aquela que vai sofrer mais alterações nos próximos anos, sinceramente acho. A terceira grande indústria, o setor, há duas que eu acho que neste momento estão muito em paralelo numa e que vão dar um exemplo para o futuro, que é precisamente o ensino e a saúde. Acho que são os dois próximos setores que efetivamente se vão eh, recriar muito e rejuvenescer muito e provavelmente podem fazer jurisprudência para os outros setores que venham aí. Porquê? Porque nenhum deles vai ser 100% digital. Todos eles vão ser eh, híbridos, vão ter uma componente de prevenção por um lado mas depois de, ou de diagnóstico, mas depois da de atuação um pouco mais presencial. E, portanto, e vai haver aqui este tal modelo híbrido, que é aquilo que eu acredito que é o futuro. E portanto diz assim, mas tu tens receio de que nós vamos ser engolidos por essas máquinas? Eu digo, tenho, tenho receio de ser engolido por máquinas que estão ao serviço de homens e mulheres que não tenham os princípios da vida e os princípios do que é que deve ser a existência humana. Isso tenho. Se calhar, pela minha ignorância, não acredito na, digamos, na, naquilo que o professor Carvalho Rodrigues, um amigo meu, de vez em quando falo com ele, que ele falava que tens os, os, os seres criados, os seres criados e os seres nascidos. Não é? Nós somos os seres nascidos, mas estão a começar a existir os seres criados por nós, as máquinas, e portanto é preciso combinar isso. Será que nós vamos ter muitas profissões que vão ser substituídas? por seres criados, por máquinas, vamos, mas como tivemos há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, portanto isto é evolução natural, nós temos sempre medo do futuro, mas acho que nunca devemos ter receio de viver a vida que vem pela frente, porque a gente há de sempre encontrar o nosso espaço e se tu quiseres, no final da linha, desde que a gente consiga ter uma vida confortável, feliz, sem grande trabalho. O que é que toda a gente quer, não é? Todo assim, Nós lutamos contra as máquinas, vão me roubar trabalho, vão me roubar salário, vão me roubar o que é que seja. E tu mas o que é que tu querias fazer? Disse, ah, eu não queria trabalhar. <risos> Isso então, não é? Eu só queria era, ah, ir ao, não é? fazer exercício físico, estar com os amigos, estar com a família. Nós, enquanto seres humanos, eu não sei se vai acontecer, é que vamos ter não sei quem a trabalhar para nós e nós, efetivamente, a fazermos aquilo que gostamos de fazer. E se calhar, ao fazê-lo, vamos fazê-lo de uma forma mais artística, mais criativa, não vamos ter se calhar tanta gente contrariada a trabalhar, porque provavelmente poderá vir a ter a oportunidade de fazer aquilo que gosta e eu não sei o que é que é. Então, Estou-me a fazer entender. É uma visão demasiado, mas é uma visão otimista sobre o que vem aí, nunca é pessimista. Acho que a PPM, vamos lá ver, a Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing que nasceu há 52 anos, que é um dado muito curioso, pode ter um papel importante aqui nos próximos três, quatro anos. E porquê é que eu digo pode? Porque lá está, agora é o exercício da função da gestão e do marketing é pode se nós conseguimos alocar os recursos Escassos que temos nas prioridades que podem efetivamente dar um output e podem dar, digamos, resultado em relação àquilo que nós vemos que são as necessidades dos profissionais de marketing globalmente falado. Nós, nós, esta direção tomou posse há nove meses e nestes nove meses tivemos a oportunidade de fazer, uma, um, digamos, um. Não é um balanço, mas olhar à nossa volta, não olhar para a PPM, olhar para o que está acontecendo nas associações lá fora, em todas, desde a American Martin Association até a, ao CIM, tornamos membros, voltamos a, a fazer parte da European Martin Confederation né, e, e, e temos celebramos vários protocolos, quer nacionais, quer internacionais, trocando ideias e o que se tu me perguntares assim, Carlos, ok, fizeste o, o trabalho da NASA, e agora? O que, é que, o que é que vamos fazer? O que é que a APPM vai fazer? Isso. Eu costumo brincar assim, nós temos um pouco a ideia, um pouco a cultura portuguesa. é, A mim pergunta, ah, eu não. Quais são os benefícios que eu, que eu tenho se for sócio da APPM? Eu digo assim: olha, nenhum. Não, não, não tem benefício, não. Você ser profissional de marketing tem que ter a obrigação. De ser sócio da BBM. Porque se nós não tivermos a sua cota, nós não vamos conseguir fazer nada. Ou não nós vamos, fazer, nós vamos conseguir fazer aquilo que é possível à dimensão dos recursos que temos. Portanto, isto não é uma espécie de uma empresa que vai criar uma oferta para os profissionais de marketing e depois vai cobrar por um serviço. Isto é uma associação. Não é? Ou seja, tem um, um, uma base eh, não lucrativa que é como é que eu posso fazer mais e melhor. Com os recursos que temos. E, portanto, por mais que queiramos, os recursos são sempre limitados. Mas, independentemente disso, já demos conta, fruto pá, da vontade de muita gente que está a trabalhar connosco, fruto da como é que dizer, da motivação e na expectativa de muitas pessoas que estão ligadas à área de Marte, e de Norte a Sul do país, e -me, Bora lá meter mãos -me, à obra e vamos fazer qualquer coisa, não é? E o que é que vamos fazer? Eu diria-te, muito resumidamente, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos tentar modernizar a PPE, modernizar no bom sentido, não ser, ser aquelas associações cinzentas, não é? sempre com o mesmo tipo de comunicação, ou narrativa, ou story. Então, eu costumo dizer, vamos ser formais, mas contemporâneos, não podemos esquecer os 50 anos que temos, mas vamos ser contemporâneos, vamos fazer coisas diferentes, não vamos ter o preconceito de estarmos instalados numa coisa que não existe. Vamos, vamos abrir-nos a toda a gente, como? Através da comunidade. Vamos abrir-nos a toda a comunidade, não só aos profissionais, mas também às empresas, ao, aos stakeholders importantes, a política, ao Estado, às outras associações empresariais, profissionais, internacionais. Vamos abrir-nos aos estudantes, vamos abrir-nos à, à, à academia, e portanto no fundo vamos não é? vamos vamos estar vamos tentar ter um contacto com vários não é? partes interessadas à volta da área do marketing e vamos tentar com cada um deles dizer nós precisamos disto sim e, e, e provavelmente se você precisar de nós nós vamos conseguir ajudar neste aspecto nas empresas por exemplo coisas que temos vindo a discutir é digamos imaginam aquela coisa da pulseira das urgências não é da pulseira vermelha Ok, uma empresa quer saber em que estado é que está de marketing, ok, venha aqui à PPM, vamos arranjar uma maneira e vamos dizer se você está na pulseira vermelha, verde ou amarela, não é? E, por exemplo, se calhar é melhor ir aqui ao especialista. Estás a ver? Ou seja, aos profissionais, tentar ajudá-los sobre aquilo que é, digamos, as competências e o conhecimento de um profissional de marketing. Por um lado temos a comunidade, não é? as diferentes comunidades, por outro lado as competências que é quais são as competências que hoje em dia são críticas, são importantes, o que é que eu, enquanto profissional, tenho que ter as minhas competências estratégicas, as minhas competências de relacionamento, como é que nós queremos ajudar esses profissionais a desenvolver essas competências, não é só através da formação, mas da troca de ideias, da partilha de informação, de conteúdo disponibilizado para eles, digamos, de forma segmentada, portanto é uma das coisas que nós queremos desenvolver digamos, e disponibilizar recursos e ferramentas para o desenvolvimento dessas competências. Por outro lado, a questão do conhecimento, que é uma palavra chave, que é o conhecimento não é só na escola, não é só no trabalho, não é só no YouTube, é o que é que eu preciso, de, digamos, desenvolver em termos de conhecimento. E nós aí queremos trabalhar e queremos organizar o conhecimento de uma forma mais sistematizada que possa não ser uma réplica de todos os meios ou informação que já existe, mas tentar ser um agregador e um filtro, uma visão diferente sobre o marketing. Não é? e, portanto, isso, isso é um dos das, das, das, das temas que queremos também fazer, fazer aqui. Por outro lado, pensar nas carreiras. E pensar nas carreiras não é criar uma agência de emprego de marketeers, é. Quais são as carreiras que existem em termos de marketing? Um mártir um digital que não tem nenhuma formação de marketing, mas que faz os posts ou que é, trabalha em SEO ou faz sites, é ou não é um profissional de marketing? Nós não queremos dizer se é ou se não é, porque, tal como dissemos no início, as fronteiras são muito definidas. Podemos a é criar uma matriz e dizer se tiver este conjunto, digamos, de competências e de experiência, provavelmente poderá ser considerado, segundo a PPM, um profissional. Mas não quer dizer que ele, que ele não possa continuar a exercer a sua atividade. De qualquer maneira nós queremos pensar nas carreiras, que é quais são as carreiras do futuro. O que é que é um marketeer no futuro? Não é? O que é que é um marketeer digital? Se calhar um hoje em dia um marketeer digital não vai ser só aquele profissional que sabe trabalhar a parte, digamos, das redes sociais do site. Se calhar tem que começar a fazer parametrização de Salesforce ou HubSpot ou CRMs ou, ou, ou saber um bocadinho de código para resolver os problemas que muitas vezes não consegue resolver. Portanto, Queremos eh, dar, eh, digamos, e ajudar a pensar as carreiras de profissional de marketing e o que é que está e quais são os intervalos e o que é que acontece aqui, ajudar nessas carreiras. É evidente que vamos continuar a ter que desenvolver, porque isso é natureza de uma associação, aquilo que nós chamamos de o grande chapéu das conferências. Só que as conferências nos últimos nove anos a PPM teve essencialmente dois grandes temas sempre era o Congresso Nacional e a Martin Marathon um, um Congresso mais para profissionais e a Martin Marathon mais para estudantes nós fizemos a, a Martin Marathon em Outubro para mais para estudantes mas estamos a repensar aquilo que deve ser para profissionais queremos mais Conferências, e quando eu digo conferências, eles depois podem ter vários formatos. A conferência pode ir desde uma grande conferência, com uma pequena reunião, um encontro numa empresa, com uma visita a uma empresa com 20 ou 30 pessoas para debater um case study. Vimos isso muito quando começamos a trabalhar com os nossos colegas da Associação de Martim da Galiza, que fazem muito esse tipo de atividades. E, portanto, uma das coisas que nós já começamos a fazer para isto também é descentralizar a PPM, estamos aqui na sede uh, histórica, não é? desde o início, na Avenida Elias Garcia em Lisboa, mas é com prazer que, que nós podemos dizer que temos diretores regionais no Porto, em Aveiro, em Braga, em Bragança, no Algarve, em Coimbra, portanto estamos a, a trabalhar com uma equipa que nos também está a ajudar a levar o marketing a diferentes lados. para no fundo, impulsionarmos todos estes temas que estamos aqui a fazer, ou seja, estarmos mais ligados à comunidade, desenvolvermos mais conhecimento, desenvolvermos melhores competências, fazermos formatos diferentes de conferências, acho que aí este ano vamos ter um programa mais extensivo e mais aberto e com muitos formatos esta é a minha opinião pessoal, nós já nos cansámos do Zoom, já não temos paciência para estar sentados a ouvir alguém a falar, eu também quero falar, eu, e portanto, acho que temos que dar a palavra a quem esteve dois anos a ouvir, e portanto, se calhar nos próximos anos, em termos de conferências, temos que ser mais pequenos, mas mais interativos, com mais qualidade, digamos, e mais interação entre as pessoas. E por último, um tema eh, que nos vai dar algum trabalho conceptual, que já está pronto e portanto ele agora vai começar a aparecer, que é efetivamente a certificação profissional de marketing, que é eu quero obter um certificado de profissional de marketing, a PPM vai disponibilizar isso, já disponibiliza, melhorámos o processo, vamos melhorar a mais em 2022, e esta certificação é apenas um selo em que a PPM, enquanto instituição que pensa o marketing em Portugal, certifica que aquela pessoa, profissionalmente, exerce uma função ligada à questão do marketing. Portanto, não é para afastar, é para agregar. Não estou a fazer entender. E acho que se nós fizermos isto nos próximos dois ou três anos, com diferentes coisas, acho que vamos, vamos tornar a PPM, digamos, mais relevante, é sempre a bela palavra no panorama, digamos, da economia da sociedade em Portugal, que é pôr o marketing como uma das palavras-chave, não com o preconceito habitual, mas com, digamos, uma, digamos, uma cereja não em cima do bolo, mas dizer falta este ingrediente para, digamos, a, sabes a a receita ficar completa. Às vezes, olha-se para o Martin, achamos que aquilo ou é pimenta ou é sal. Não, aquilo é o ingrediente que falta.